Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e eu tenho a honra de chamar aqui a Ana Bezerra para conversar conosco sobre a sua aprovação. Ana, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, professor Alisson, tudo ótimo. Maravilha, deu um pouco de trabalho aqui, a gente conseguir parar, acho que muitas agendas, muitas, é, muitas atribuições no dia a dia, mas me fala o seguinte, Ana, tu passou em qual grande concurso? no concurso da prefeitura de uhum. Curitiba. Que ano que foi que isso aconteceu? Foi no ano passado, né? 2022. É, a prova foi em novembro de 2022. E Qual foi a banca? Saiu de fevereiro agora. Qual foi a banca? A banca foi a UFPR. UFPR. É uma banca. Bem complicadinha. Como é que você fez para estudar para esse concurso, Ana? Conta para gente. Então, <risos> é, eu, a última vez que eu tinha prestado o um concurso foi há 30 anos atrás, então nunca mais tinha estudado. <risos> e... Deixa eu perguntar uma coisa, se não for problema, claro, quantos anos você tem, Ana? 60. 60 anos de idade? 60 anos de idade. A pressão que eu sei é que depois dos 40, 50, não dá mais para fazer concurso. E você fez e passou. Passou em segundo lugar, não foi? Exatamente. Na classificação geral, eu fiquei em segundo lugar. Valeu a pena? Muito, muito. Me conta, por quê? <risos> Valeu demais. É, então, Alisson, é, situar um pouquinho, né? Por que, que eu fui fazer esse concurso agora? Eu fui concursada da Prefeitura de Santos, passei lá meus últimos 25 anos. Durante a pandemia, por várias situações aí, eu cheguei num limite que eu precisei parar de trabalhar, né? Eu estava concluindo mestrado e a questão da gestão da saúde ou a falta dela estava muito complicado continuar trabalhando, eu resolvi pedir minha aposentadoria. Eu já tinha tempo para isso, já tinha idade, mas não tinha a menor pretensão. Foi por uma circunstância mesmo aí do, do momento, mas eu parei e já com a intenção de né, dar um ano sabático aí e voltar ativa, porque eu adoro o que eu faço. Né? E também a mudança para Curitiba foi uma coisa pouco planejada, assim, um planejamento rápido, né? É, minha filha já estava morando aqui, meu marido já estava aposentado, eu me aposentei e a gente veio para cá para ficar ficar junto aí durante a pandemia. E quando abriu o concurso, a inscrição para o concurso, eu falei ah eu vou tentar, né? E comecei a estudar de uma forma bem desorganizada, assim, estudando com apostila, né? E isso em agosto, quando foi no início de novembro, exatamente no dia 3 de novembro, a prova seria dia 27. Eu soube de uma amiga, por uma amiga que estava estudando para professora, que existiam cursos online. Eu falei: "Meu Deus". Ela falou: "É, aí eu descobri que eu estava estudando". Deu no algum mês, problema? No mês da prova você descobriu que tinha um curso online? Exatamente, no mês da prova, dia 3, a prova seria dia 27. E aí eu falei, como assim? Eu descobri que eu estava estudando no esquema Idade da Pedra, né? Aí eu fui atrás, ela é professora, ela nem me disse que curso, ela falou, dá uma pesquisada aí que você vai encontrar curso na tua área, joga o nome da, do concurso aí da banca que você vai prestar, que você acha? No dia que eu achei, eu comprei e no mesmo dia eu comecei a maratonar, foi isso assim. É, só de conteúdo específico, tinham 600 horas de vídeo para assistir, né? E eu, literalmente, eu maratonei, eu fazia exatamente tudo assistindo aula, e assim, comia assistindo aula, dirigia assistindo aula, fazia tudo, e eu, ok, eu falei assim, não. Aí você ficou me na entrevista, eu quero ser uma entrevistada, por isso que eu estou fazendo questão de dar essa entrevista, entendeu? É porque valeu, assim, valeu muito a pena, eu não teria passado se eu não tivesse feito esse curso, tenho certeza. Não consegui terminar né, o conteúdo, até porque assim, tinha muita coisa de legislação para ver, né? é, tinha a parte portuguesa, que eu precisei estudar português, porque há muitos anos né não me focava na questão de, de normas gramaticais e dei uma boa passada também assistindo uma parte considerável do conteúdo específico. E assim, eu fiquei muito feliz com o meu resultado, mas assim, fiquei feliz surpresa, entendeu? Eu não tinha procurado nada de saber quantos inscritos, eu sempre sei que os concursos são super concorridos, talvez assim. Depois que eu fiz a prova, uma outra amiga perguntou, ah, quantos candidatos? Eu falei, ah, sei lá, como é que eu vou saber quantos candidatos? eu falei, é só você entrar lá no banco que você vê. Aí quando eu vi, foram 2.627 candidatos para 15 vagas. Aí eu falei, tô fora, entendeu? Tô fora, tem uma molecada nova, né, que acabou de sair da faculdade agora, que tá com tudo fresquinho. Assim, perdi a esperança, Entendeu? Eu perdi Ana, esperança. Ana, que, como é que eu faço? Eu tenho uma mentoria onde eu falo todo dia para os alunos, olha, vocês têm que estudar antes do edital, nada deixar para cima da hora. E aí vem você e fala, não, faltando no um mês para a prova, eu vou maratonar. E deu certo. É porque, assim, eu dei tudo, porque eu não comecei antes, porque eu não soube do curso antes. Eu estava estudando lendo apostila. Então, eu digo que, assim, papai do céu foi muito generoso comigo, mas é porque ele viu que eu dei tudo. Eu fiz o meu máximo, entendeu? E aí o resto fez a parte dele. Então, foi. E isso. com uma banca que é bem, bem travosa, não é uma banca legal, a FPR não é uma banca muito honesta, digamos assim, com os conteúdos. Tem outras piores, mas a banca em si, eu lembro que uma prova foi, essa prova foi bem, bem pesada. É... Foi, Foi, não foi uma prova fácil, eu saí assim, assim, é foram rigorosos em várias questões, entendeu? Em várias, assim, até o, o clima estava muito pesado, o clima estava pesado, estava desorganizado, no dia estava chovendo, é, eu fui fazendo um campus que tinha muitos prédios, eles davam uma informação na entrada e você ia para um lado, é. não era lá, é, sabe? Não podia usar nem relógio de pulso, relógio analógico, não podia usar, então, assim, foram várias tensões, várias tensões não né? é, podia ir no banheiro depois de terminar a prova, então assim, foi um clima muito tenso, muito tenso. Caraca. Então, acho, por isso que eu, quero, eu assim, fiz questão de né, encontrar um horário para a gente conversar, falar disso e falar para o pessoal assim, estuda, vale a pena e, e ter um curso que norteia vale muito a pena, porque fez muita diferença na minha vida. Fez muita diferença. Eu estou muito feliz de voltar para o mercado, voltar para Ativa. Eu amo saúde pública, né? Eu sempre trabalhei, assim, trabalhei muitos anos, né? Na saúde pública, fiz consultório em paralelo e tal. Mas, assim, é... eu estou me sentindo presenteada, entendeu? Com esse resultado. Vem Só cá, deixa eu falar. Eu estou aqui na espera, todo dia olhando o diário oficial e tal. Pois é, não chamaram ainda? Não. Já chamaram o primeiro lugar? Não, não. A hora que chamava, ia chamar de montão, porque, assim, ele, é, tiveram vários outros cargos juntos, né? É, de, de área da enfermagem, assim, tinha a categoria que tinha 29 vagas no edital, chamaram 220 na primeira semana. É... Então, assim, estão chamando muito. Teve para professor, já chamaram de montão. Será que então, para psicólogo vai ser assim? Chamar, vai chamar, porque eu acho que me parece, não tenho certeza, mas me parece que estavam com muitos funcionários de contrato, de outras formas, assim, né? E agora a ideia é, é efetivar. Caraca, né? que... A gente sabe que psicólogo... Não vai ser o top da lista aí de chamar, porque tem outros profissionais, neste mesmo edital, enfermeiros já chamaram bastante, técnicos de enfermagem chamaram muito, aí tem médico, tem dentista, tem, se não me engano, TO, tem outros profissionais também deste mesmo edital, né, e saíram outros vários editais que foi tudo na mesma, na mesma data. Né? Então, Legal, a é né? uma máquina de contratar. É, como é que fica a questão da aposentadoria? Tu já tinha uma aposentadoria antes? Vamos entrar dentro desse, desse assunto para tirar até algumas dúvidas aqui? Sim, então, é, no edital dizia né, que para profissionais da saúde tem até o, o, o item lá da Constituição que é permitido. Assim, várias pessoas vieram me perguntar isso já quando eu falei que me inscrevi. Né? Então, é, o edital, eu não sei se sempre pode, mas neste edital estava é, lá textualmente no edital dizendo que de acordo com o parágrafo tal da Constituição é, para os profissionais de saúde é permitido. Só para deixar claro, ela está acumulando, então, a aposentadoria e vai acumular junto com, claro, é, o cargo aí na Prefeitura de Curitiba, isso é possível, a, a Constituição fala isso, é... A, a própria legislação infraconstitucional vai dar esse direito. Não é em todo caso que é possível fazer esse, esse aproveitamento. O que pouca gente sabe, na verdade, aproveitar o gancho aqui, Ana, é que nem todo cargo de psicólogo é considerado cargo no campo da saúde. Então, nós vamos ter psicólogo no campo social, por exemplo, que a natureza é no campo social. Tivemos um caso no DF recente sobre isso. Outros não. é no campo organizacional. No caso da Ana, não. E aí é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, de verdade. É bom pra caramba. Ana, o é, que, que tua família achou quando tu passou? Olha, <risos> é, eu acho que a minha família é muito otimista, né? Eu, eu acho que, assim, o pessoal fala "Ah, eu sabia que você ia passar, coisa do gênero, assim, sabe? Mas, assim, é, é, um, é uma torcida barra otimismo muito grande, né? E, e acho que assim, um dos meus filhos achava loucura, eu, ah, você vai trabalhar de novo, você já está aposentado, assim, gente, mas não é bem assim, né, porque assim, o a pessoal a pessoa pensa que assim, aposenta e aí você vai viver viajando, mas não, as pessoas não falam que assim, você aposenta, você perde um X significativo dos seus ganhos, no caso... Né, pelo menos assim, o que aconteceu comigo. E, assim, eu tenho vontade de trabalhar porque eu gosto do que eu faço, entendeu? Eu ah, me realizo com o que eu faço. Então, assim, é, eu sinto que, assim, apesar de já ter 60 anos, eu sinto que eu tenho ainda o que né, contribuir, eu tenho, como diz no popular, lenha para queimar. E, e aí é isso, é, é isso, assim. Como eu te falei, né? eu vim para Curitiba meio que no susto da pandemia, foi uma coisa não, não programada, mas eu sentia que tinha coisas boas me esperando aqui. E a aprovação desse concurso, sim, foi para mim um presente, que eu sei que já está postado, né? aquela coisa assim, eu sei que vai chegar, né? não sei ainda quando, mas já estou sentindo gostinho já. Tá lá, tá lá. Espero que logo você seja chamada, mande para mim o, o termo de posse, né? Você assinando lá o termo de posse direitinho para a gente poder divulgar aí nas redes sociais. Ana, é, vamos imaginar que você está conversando com jovens de 40, 50 anos de idade que estão pensando o seguinte, nossa, tem a galera que acabou de se formar na faculdade, tem uma memória melhor, consegue se concentrar mais e tal, por que, que eu deveria fazer concurso? Então, eu acho que, que realmente, né, esse é um aspecto que pesa, né, a gente pensar que a turma está saindo os jovens, mais jovens que nós, estão saindo aí com conteúdo fresquinho e tal, mas também tem a nossa experiência acumulada, né, profissional e de vida, né, que eu acho que ajuda a ponderar algumas questões, né, e eu acho que assim mesmo que a gente não esteja o tempo todo estudando, né, para concurso, é, a vida vai nos preparando, a gente vai acumulando é, coisas na nossa bagagem, né? Então assim teve muito do curso, teve muito, muito, muito, muito mesmo do curso, mas teve coisas que também foi da minha experiência, foi da minha vivência profissional, né, da minha vivência pessoal aí que que ajudou e que achar algumas coisas então eu acho que a gente não deve é, temer né os que são jovens a menos tempo que nós não acho que tem que encarar a galera se compara bastante e acaba se acaba se sabotando nesse sentido é, eu, eu costumo dizer que o pessoal da área da psicologia tem uma autoestima muito baixa e aí qualquer coisinha, não, não vou, não vou concorrer. Ah, a remuneração é muito alta. Ah, tem pouca vaga. Ah, é o FPR. Ah, tem concorrência. Ah, a concorrência é baixa, o pessoal é muito qualificado. E aí qualquer coisa derruba, qualquer coisa derruba. A gente está numa safra muito boa de concurso e está aprovando gente com 60 anos de idade, gente com 23 anos de idade, gente com todas as idades eu acho que a, a, eu tive um, o prazer de aprovar uma, uma aluna nossa, uma colega queridíssima, com 65 anos, na Secretaria de Saúde daqui do DF, e aí ela, com aquele gás, eu quero trabalhar, eu gosto disso, tal, tem acho que uns 5, 6 anos já, deve ter esse ano outro concurso aqui no DF nessa área, mas assim, é, você traz uma jovialidade muito boa, uma cabeça muito boa, que tem gente com 30 anos de idade que não tem, que é aquela coisa... Eu gosto de trabalhar, né? eu tenho um propósito, tenho um significado para isso. Uhum. E qual que é o seu propósito dentro do serviço público, Ana? Ah, eu acho que é dar utilidade para a bagagem que eu acumulei ao longo da minha vida profissional. Né? É porque, de verdade, eu, eu fui me formando, né? me, me especializando em várias coisas aí dentro do serviço público. Né? eu já havia trabalhado antes, ainda quando estava na minha graduação, eu trabalhei como é, cargo administrativo, né, escriturário na Prefeitura de São Paulo, depois eu, de formada, eu fiz um concurso e, e entrei para a Secretaria Estadual né, do, de São Paulo também, e, e assim foi o meu primeiro emprego como psicóloga, e eu fui aprendendo, eu fui acumulando conhecimento, né? Então eu acho que hoje a minha vontade é essa, é, é dar utilidade para essa bagagem, né? Eu trabalhei também na, na, na formação de, de, em serviço, né? A formação com o pessoal de, de vários, várias categorias profissionais aí, né? O meu eu fiz uma especialização em, em formação, trabalho em rede. Né, eu fiz o, o, o meu mestrado em ensino em ciências da saúde. Então, é isso. Eu fui entrando por esse universo, fui mergulhando aí, né, a, é, aproveitando as oportunidades que, que eu tive. Eu, eu quero dar utilidade para isso. Galera que está com 23 anos, vocês estão concorrendo, vocês concorreram com a Ana, vocês viram a bagagem dela. Então, ela já começou antes, ela já, tá, já tinha um know-how aí antes dentro da... Da, do próprio processo seletivo E acho que também da cabeça fria Eu costumo falar que esse processo de concurso é, é como atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos Eu só fico ali Eu não sei o que vai acontecer depois Não sei quem veio antes A história de cada um que veio antes Mas nesse processo em si Para você conseguir fazer o que você fez Ana, De baixar a cabeça E viver essa imersão de 20 e poucos dias Só estudando Olha, eu conto nos dedos As pessoas conseguem fazer isso sem surtar sem ter vontade de sair matando todo mundo, brigar com todo mundo e tal. Já dou os parabéns aqui antecipadamente. E quero saber como é que você fez para se organizar, porque foi muita matéria em pouco tempo. Eu sei que você tem uma cabeça boa, mas e a organização? Como é que foi? Olha, ah, eu não sei se eu consigo te dizer que teve uma organização, não. Eu acho que assim, eu fui, fui meio... <risos> Desculpa, não tenho... Uma, uma metodologia para dizer. Eu fui olhando os assuntos que eu achava que eu precisava ver, precisava me aprofundar mais. É, teve vários vídeos que eu coloquei numa velocidade maior, porque eu precisava ganhar tempo. Eu me sentia realmente correndo contra o relógio, entendeu? Então, o que eu dava conta de entender lá na velocidade 1,25, 1,5, eu ia. Claro que tinha coisa que eu precisava voltar, precisava ouvir de novo. É, o que eu fiz mais exercício foi de português, né, que eu precisava, escrevia para tudo enquanto é lado, escrevia papelzinho aqui, ali, tal, e era isso, assim, eu, desde dirigir, fazer comida, é, e fazer unha com fone de ouvido, tudo que dava para fazer, ouvir, alguma coisa, eu fiz, entendeu? E, e foi num momento, não foi num momento super tranquilo, não, porque parece essa coisa de, né? ah, tá aposentado, tá com o tempo todo para isso, assim, foi num momento de vida familiar, é, com uns grandes desafios, né? Minha filha teve um diagnóstico de linfoma logo depois que eu me aposentei, e assim, quando eu fiz a inscrição, ela tava internada para fazer transplante de medula, né? Então, assim... Foi no meio de muita tensão, de muitas angústias, de muitas outras coisas que eu tive que né, dar conta também. Então é por isso que eu falo, tem muito de um presente divino aí no meio disso também, sabe? Eu, eu dei tudo o que eu tinha dentro né, daquele, daquele contexto. O dia que eu comprei o curso, eu chamei meu marido e minha filha, só moramos nós três hoje em dia, e falei, olha, é o seguinte... Eu fiz um investimento alto, eu fiz uma prestação e comprei um, uma coisa em 10 vezes. E eu, não é para mim, não é para o meu uso pessoal, é para melhorar a nossa condição. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu vou, assim, não vou estar para né? o que eu puder me afastar. Eu vou me afastar, vou me isolar dentro do possível, né? Ela tá me dedicando para estar estudando, e era isso. Eu comprei umas coisas que era mais rápido de comer, entendeu? Porque não tem muito como contar que alguém ia ficar fazendo comidinha para mim porque eu ia estar estudando, né? Aí comprei uns atum, comprei umas coisas assim, que dava para eu preparar rapidinho, entendeu? E foi isso. Eu realmente otimizei né, esses vinte e poucos dias aí e e posso dizer que Psicologia Nova me ajudou muito. Eu já comentei isso em um grupo de psicólogos pessoal que passou do concurso, né? Mesmo alguns que passaram em, em colocações mais para frente e tal, algumas pessoas se reuniram, fizeram, fizemos um grupo de WhatsApp, tal, a gente troca umas figurinhas, e eu falei para o pessoal, já falei do curso, falei, olha, gente... Galera, vale muito a pena. Tá? Aí uma outra colega falou, ah, eu também já fiz, passou bem em um outro concurso, né? tendo estudado com vocês. Então, eu Nossa. acho que é isso. Fico bastante feliz. Nós não tivemos tantos alunos nesse concurso. né? É, eu brinco que em alguns estados, parece que o povo da área da psicologia gosta de estudar com, ou, ou por curso presencial ou com material que tem na própria faculdade. Você, Ana, foi um exemplo. Você pegou o que você já tinha. Não vou pegar, vou juntar, procurar esse tópico daqui, vou tentar aplicar. E se você pega isso na área do direito, por exemplo, acho que em nenhuma região do Brasil, nenhum estado do Brasil, isso acontece. Pô, vou fazer um concurso para analista, para não sei o que, não sei o que. Tem cursos especializados que vão te deixar ali na, na cara do gol. Mas a gente tem Paraná, Canto Sul, acho que esses são, são os principais. Eu converso com um aluno, não, não, peraí. Fiz uma faculdade muito boa. Né? Eu já tenho uma experiência e tal e tal. Só, só vou resolver prova para tentar. Às vezes, outra pode ser que é certo, claro, mas às vezes, outra eu mostro lá o resultado. É o primeiro hum. lugar. O primeiro ah, lugar também, deixa eu te falar, fazer um comentário com relação a isso de você falar nesta região. O concurso ele foi, foi um concurso municipal, mas assim, tem gente do Brasil inteiro. Brasil inteiro Esse é, pessoal é. que a gente está conversando tem gente do Rio, tem gente de Belém do Pará, tem gente da Paraíba. Exato, então, exato, exato, exato. Né, o concurso é municipal, é para atuar aqui, mas tem, foi concorrência com gente do Brasil inteiro. É, é um concurso bom, concurso bom. Espero, novamente, eu digo que chame logo. Que, que, que lição de vida que você deixa para quem está te assistindo? Que exemplo que você acha que está deixando para quem te acompanhou nesse tempo todo? Ah, eu acho que, é, que vale a pena a gente... Tentar, eu acho que a gente, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa acreditar, né? E, e precisa tentar, precisa fazer a nossa parte, que assim, o máximo que eu posso fazer é a minha parte, eu não posso nunca, em nenhuma área da vida, eu não posso fazer a parte do outro, né? Mas a minha parte eu posso fazer o meu melhor, que não é o perfeito, enfim, né? Mas é o melhor, e eu acho que é acreditar. Né, acreditar que é possível porque se a gente fica nessa ah, mais né tem várias outras variantes aí que eu não posso controlar e que né talvez não dê e aí se a gente não tenta né foi tudo assim muito num, nesse intuito mesmo de, de acreditar de pegar grana curta e fazer a inscrição de, sabe, parcelar o um curso porque não dava para pagar de uma vez. Eu ainda falei assim: eu vou estudar, eu quero terminar de pagar esse curso já com salário, entendeu? Da, da, do resultado. Mas eu não sonhava que tinha, que a concorrência. Eu sei que a concorrência sempre é grande para concurso, né? E para psicólogo é difícil até ter tanta vaga, porque assim, 15 vagas é bastante vaga, se a gente for pensar em concursos de psicologia, né? Mas, é, ainda bem que eu só fiquei sabendo do número de inscritos depois, porque aí deu uma murchada só, eu falei, putz, dois mil que é acertada tô fora. Mas tu, não. Não, tu não entrou em nenhum grupo de WhatsApp, você estudou lá, focada mesmo? Não, focada, antes eu não tive contato com ninguém, assim, eu, eu não estou há tanto tempo na cidade, então, assim, da, da minha área profissional, eu não conheço ninguém, né? não conheço, não conheço ninguém da saúde, não, não conheço. Então, foi uma coisa mesmo assim, soube que abriu a inscrição e fiz, e não tive contato, não tive troca com ninguém antes, assim esse grupo que, que surgiu foi depois dos aprovados. Né? Maravilha, eu vejo uma mulher forte, determinada, disciplinada, que acho que talvez se soubesse da concorrência ia continuar do mesmo jeito. É, mas eu preferi ter saber depois, sabe? Vem cá, tu pensa em continuar estudando para concurso? Ai, Alisson, não. <risos> <risos> Além não. de determinada sincera. Assim, pode, pode ser... Não, é que assim, né? É... A minha vida teve algumas mudanças que foram meio que no susto, assim, né? É, nasci em São Paulo tal tinha vontade de sair de São Paulo mas eu pensava assim que era uma coisa muito para frente quando me aposentava sair de São Paulo aí soube do concurso de Santos prestei porque naquela época tava aquele boom que Santos era modelo de saúde mental total tá, tá, tá, trabalhava na saúde mental é, morava em São Paulo mas trabalhava no Imbu. A galera toda da unidade que eu trabalhava foi prestar algum curso, porque todo mundo queria, quando fosse gente grande, trabalhar em Santos. E aí eu passei. Né? É, e aí, quando eu fui chamada, mudei para Santos. Né? Amei Santos, fiz uma vida lá, criei os filhos lá. E amava, amo aquela cidade, achei que eu viver o resto da vida lá. Aí veio uma pandemia e vários fatores no entorno, né? Tomei uma decisão, assim, difícil, bem difícil de vir para Curitiba. Primeiro porque eu detesto frio, né? E... e porque eu não pensava em sair de Santos, mas enfim, vim para cá e aí aconteceu isso. Então, assim, neste momento eu não penso... De repente, alguma coisa pode acontecer e pode me levar para outro lugar. Eu meio que já me sinto se entregue ao que o destino estiver preparando, entendeu? Faz parte. Para a gente encerrar, né? claro, já começo agradecendo muito a sua insistência para nós estarmos juntos aqui. Né? Conciliar agendas é muito difícil, muito complicado, mas uhum. eu acho que, resumindo, eu gostei muito do, do, da sua determinação mesmo e cabeça para a vida Tu tem uma cabeça muito madura para a vida e enfim é, para quem está nos assistindo imaginando que esse vídeo fique aí no Youtube durante 10, 20, 30 anos no Instagram, por exemplo, para quem está nos assistindo que lição de vida que você deixa para essas pessoas? olha, eu acho que a primeira coisa é a pessoa fazer uma opção profissional é, que faça sentido para a vida dela né? porque se o trabalho for uma coisa árdua, pesada, eu acho que assim trabalhar numa coisa que a pessoa não gosta, não importa em que área que seja, mas eu acho que a profissão precisa ser uma paixão na vida da gente, para a vida ser mais leve, né? porque a gente vai trabalhar mesmo, né? vai ter que trabalhar, então trabalhando no que a gente gosta, eu acho que a gente já sai aí, é, no lucro, né, o salário nem sempre é aquilo que a gente acha que merece, enfim, mas eu acho que eu tive uma grande oportunidade na vida, de foi escolher a profissão que eu quis, né, e, e poder, sim, né, lutar para conseguir aí essa formação, e aí, e acho que é isso, né, uh... E balanceando aí, né? Sempre a coisa de acreditar naquilo que você quer. que Já que você quer, é sim uma possibilidade. Se você... Acho que qualquer coisa que a gente imagina, se a gente imaginou, é possível. Né? Se a gente imaginou o que quer, é possível. E ter persistência. É, eu acho que, na minha vida, uma coisa que me ajuda também é, é a... Assim, Prestar atenção nos sinais, né? Acho que assim é uma coisa um pouco de dar atenção para a intuição, né? É... A decisão de parar de me aposentar não foi uma coisa fácil naquele momento, foi muita terapia, né? Para ajudar nessa decisão, né? Foi uma decisão difícil. Essa mudança grande na vida foi uma decisão difícil, mas no fundo eu tinha uma intuição de que, era, assim para eu dar aquele salto. Era, era um salto para o desconhecido, mas que era para eu dar aquele salto, que mesmo que fosse difícil, ia dar tudo certo depois. né Iam acontecer coisas boas. Então, acho que é isso. Sim. Né? E, e para a galera que está começando, é mira o objetivo e vai que uma hora as coisas vão acontecer do jeito que você imagina, ou às vezes até muito melhor do que você imagina. Nem tudo a gente controla, né? Mas. Não, não, de jeito nenhum. Acho que estando com a energia boa, coisa acontece. Muito obrigado, Ana. Qual que é o seu Instagram? Eu não uso Instagram. Ok, tudo <risos> bem. Eu até tenho, não vou saber te dizer aqui, posso te passar, porque eu realmente não posso. Eu, eu fiz o um Instagram para conseguir ver algumas coisas, né? Que hoje em dia todo mundo só manda coisas pelo Instagram. Eu sou antiguinha, né? Então eu ainda fico ali muito preso no Facebook. Foi, foi uma boa vantagem você não ter Instagram durante a época de estudo, nem Instagram, nem, nem ficar no WhatsApp direto. É, eu tenho que confessar aqui que todos, todos os meses que a gente abre é, a mentoria, metade dos alunos eles vêm com, com excesso de, de rede social. Então eu brinco, ah, vamos mensurar aí quantas horas você passa por dia no Instagram, no TikTok, tal, tal, no WhatsApp. E aí tem aluno que passa cinco, seis horas, picadinho. Estou trabalhando, cuidando do filho, fazendo isso, fazendo aquilo, e aí estou dois minutos aqui, dez minutos ali, não sei o quê, chega cinco horas no final. Uhum. É, enfim, problemas da contemporaneidade, né? É complicado, Sim. é complicado. Mas muito obrigado, Ana, de coração. Valeu mesmo. E eu amiga. te agradeço também por essa oportunidade, viu? Eu, eu acho que, que é isso, né? Acho que vale a pena a gente compartilhar as coisas que a gente vive... Porque quando alguém olha para uma experiência do outro, não é que vai fazer igual, mas assim, às vezes, às vezes um, algum pontinho pode ser que sirva para alguma coisa. Deu certo, deu certo. Ana, fica com Deus. Eu quero poder contar de novo a sua história daqui a mais uns 10 anos. Quando você estiver com 70 anos lá, revolucionando a Prefeitura de Curitiba, <risos> eu vou ligar para você. E aí, Ana, o que você fez de bom? Me fala. Eu acho que essa sua experiência, sua cabeça boa, vão trazer bons frutos para a prefeitura que está ganhando uma excelente pessoa, uma excelente profissional. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, nosso bate-papo aqui. E talvez a próxima entrevista seja de algum de vocês. Escrevam aqui embaixo se vocês tiveram alguma dúvida com relação à história da Ana ou o concurso dela ou qualquer coisa sobre o concurso. Fiquem bem à vontade. Aqui ainda, aqui ainda é o Psicologia Nova, continua sendo o professor Alisson Barros. Essa aqui ainda é a Ana Bezerra. E nós temos uma coisa em comum, nós amamos o que nós fazemos. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, obrigada. Boa sorte para vocês que estão estudando. Tchau, tchau.